E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Will of Wisps a Metroidvania é sensacional para Xbox One e PC Hoje a gente vai fazer o último episódio do, da nossa série né? A gente vai fazer a conclusão da última parte e vamos mostrar o final completo né? Vamos lá Para essa última área a gente vai investir tudo no nosso arco E em dano né, dos fragmentos muito parecido com o que a gente fez no episódio anterior a gente já chegou no salgueiro e vamos ver o que vai acontecer Conseguimos, Ori, o salgueiro espiritual A luz será restaurada na terra, o dano será revertido Nossa luzinha indo pro Salgueiro? Aqui. Está morto, se eu não me engano. Vai dar certo, hein? Salgueiro já está absorvendo as coisas azuis. <risos> não sei o que é isso, não. Não sei se você está limpando a terra, né? Daquela corrupção. que bonitinho olha Ah, aí sim ó. Salgueiro se recuperou Isso tá sensacional. Nos cortes Nossa, Criança corajosa, você cura, curou o que estava quebrado. Sei-ir renasceu. Veja como as memórias deles se juntam em meus galhos. Os espíritos esperaram tanto por esse dia. Se eu pudesse carregar esta luz mais uma vez, mas ela já não é mais minha. Ah, minha hora chegou e passou. Uma nova era deve começar. Minha criança, eu lhe dou a luz. Mas para carregá-la, você deve crescer. Agora, você deve deixar uma vida para trás para salvar a vida de todos. Muito bem. Junte-se a seguir. Abrace a luz. Cuide destas terras como eu cuidei um dia. Muito bem. Vocês vão virar um, provavelmente... O Ori vai absorver toda essa energia. Não, dá, não tá com cara de que vai acabar bem. Ele não vai acabar bem. O oh, maldito grito. Oh, vai começar. Muito bem. fazer olha. A gente com certa dificuldade em tentar o ah, Agora sim. Acertamos ele bem, hein? vai uh, já essas tristezas desses. tá até arrebentando tudo. Muito boa, Ai, Tá arrebentando é tudo. Eu nem vi o que aconteceu com a árvore. A árvore está desintegrada, né? Esse caos. Não conseguimos escapar. A gente investiu muito já. É um dano curtinho, né? Escapar, tomamos. Ele é bem agressivo, né? Como um pouco pode dar? Que a gente tem. Fazer tentar não morrer, para tava bom. Espera um pouquinho, tá bem que a gente caiu na hora. Ah, đi đứng Conseguimos escapar aí com muita dificuldade. Essa chuva de meteoro é cruel, hein? Opa, a gente pode dar dano nela, hein? Misteriosamente. Talvez seja mais uma fase aí. Se morrer por acaso, não tem problema, você volta sempre pra. Uma fase aí. Não é um jogo que pule muito. Acabei de falar que ele não pule muito. <risos> ah Voltando é. então para outra fase. Eu não acabei de mencionar. Bom, talvez aqui seja melhor ficar. Desse lado que ela vai quebrando Da esquerda para direita Estou badando, mas não tem problema Mergulhamos na cara dela e... flecha! derrotada, eu grito! não vai ter um final muito feliz, né? coitada! sempre nos lembraremos da noite quando a esperança falhou não, pera! Então a gente perdeu? Será? Corujinha aí. Alguns escolheram permanecer na escuridão. Ainda tá vivo o grito. Voltou para a terra dela. O... Ao longo do jogo, a gente vê que a historinha dela é meio trágica, né? Ficou meio assim. Que dó, né? Fazer mas, mas é o que? Faz parte do jogo! E a gente? O que, que aconteceu? A gente também levou um tombaço, né? A luzinha está bem arrebentada também. Tomou um tombaço, grita. Aí! para provavelmente alguma interação né? agora ele está bem arrebentado também tá vamos lá pegar a luzinha hum. Tendo flechas do passado hein? esse é um mau sinal vamos, olha, vamos, falta pouco Sapão que ajudou a gente pra caramba. Força, vai, força. Essas mãozinha tremendo, Tá ali. Vamos, vamos, vamos. Tá bem. Missão cumprida, né? Está na hora, olha. É, a gente vira um só, uma só entidade. Né? olha sozinha, não restaurou, bom, hein. Muito bem, o que aconteceu com ah, a gente? A time que desintegrou né? A energia do cosmo. Muito feliz não né afinal ah, lá. como o Salgueiro se foi, o Ori agora vai se transformar uma bela planta marvorizona. Eu abracei a luz, narrador é o Ori, que legal! Aí, ó. quando meu nome era Ore, ah. que legal. O cresceu esse dando um rolezinho. Não tá com cara de tá dando rolezinho, não. Tá com cara que foi embora. Aquele bug do personagem ele meio que quebrou o clima, mas eles. Estão, estão indo, partindo um a um, né? Aqui que bonitinho no caule. A vontade dos espíritos, dos espectros, nossa desculpa. Era que a vida recomeçasse. Bom demais, hein? Bom demais esse jogo. Valeu muito a pena. É, recomendo bastante, bastante desafiador. Bastante áreas para explorar. A gente, mesmo, nosso save principal, não conseguiu tudo ainda. 96% a gente está empacado, mas vamos ver. A gente vai encerrando a série por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue e vai descobrindo mais segredos, deixa nos comentários para gente, a gente. Tenta encaixar aí alguns vídeos do... da continuação né vocês gostaram dessa série? Deixa o like, se inscreva no canal, né? nossos vídeos a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. Bom, já pedi para deixar um comentário, mas se quiserem deixar outro <risos> sobre qualquer outro assunto, a gente sempre lê e responde. Fica assim então pessoal, até o próximo vídeo e viva a amizade!